por causa das vendas altas o que, que pode acontecer vou falar para você no vídeo de hoje tá seguinte família pensa comigo desde que a zona aqui ó foi lançada em 2015 que passou de ser 150 cilindradas para 160 a Honda bateu agora em março de 2023 o um recorde de vendas foi quase 40 mil motos 160 vendidas quando eu falo CG 160, tá incluso. Titan foi start, tá? E a cargo, as, os quatro modelos. É a moto mais vendida. E é por incrível que pareça, a moto tá cara. A Honda coloca seu preço lá de 20 mil reais, praticamente, da Titan. E a moto tá vendendo igual água, mesmo nesse valor absurdo. Aí eu te pergunto, família... A Honda com esses valores absurdos e a moto vendendo que, que nem água. O que que você acha que a Honda vai fazer para agora para Titan 2024? Eu fiquei até desanimado, né? Porque eu acredito que a Honda não vai mexer muito, porque a Honda vai mexer em time que tá ganhando. Se a moto tá batendo um recorde de vendas, porque a Honda vai mudar ela? Porque a Honda vai trazer novidade para gente? Eu acho que a Honda não vai mexer nela porque a moto tá vendendo igual água, batendo recorde de vendas. E é triste, né família? Vocês concordam comigo? Fala aí, deixa aí nos comentários o que, que você acha. E outra, o pessoal reclama de preço, fala que a moto tá cara, fala que a moto não presta, mas tá comprando. Né? A moto é tão ruim, é tão ruim, que o pessoal fala tão mal que ela 160 tem motor de plástico, que estraga o motor, que fica fumando. Fala que a moto não presta Mas a moto bate recorde de vendas É incrível né A moto é tão ruim, tão ruim Que é a moto que mais vende no Brasil 80% das vendas aí É só de CG 160 Entendeu? O pessoal fala muito mal, fala muito mal Mas compra a moto, é incrível E o que que acontece? O que que isso pode acabar acarretando? Primeiro Primeiro ponto negativo é, Vocês viram aí que eu lancei no último vídeo que a Twister 300 subiu de preço, né? Eu tinha gravado para vocês falando que ou a Honda subiu o preço da Twister ou ela traria novidades para a Titan 2024, para a linha 2024 da 160. E o que, que a Honda fez? Por que a Honda vai trazer novidade ou porque a Honda vai diminuir o preço da 160? Se por 20 mil reais o pessoal tá comprando, por que eles vão colocar 15 mil para ganhar menos? É óbvio que não. Vocês concordam comigo? Se tá vendendo bem no valor caro, pra que, que eles vão baixar o preço? Opa, comandinho ali, será? Não é, só tem uns cone ali. para deixar nós com medo. <risos> então família. É, esse negócio da Honda tá batendo recorde de vendas Para gente que é consumidor não é bom Nada bom Quer dizer que logo logo Vem aumento de preço Quer dizer que não deve tra trazer Novas mudanças para o modelo em 2024 Para a gente que é consumidor É muito ruim isso Era bom se a moto tivesse caindo as vendas Porque só assim Para Honda se mexer Na Twister 250 Quando ela ela empacou na loja, não estava vendendo muito As vendas estavam fracas O que, que a Honda foi lá? Trouxe a Twister 300, moto top A, a XRE é a mesma coisa A XRE 300 estava caindo as vendas tava, tava ficando empacada na, na concessionária O que, que a Honda vai, fez? A Honda vai trazer a XRE 300 Saara agora Para modificar Então, sempre que a moto tá indo mal A Honda vai lá e mexe e modifica Se a Titan... A fã e a Start tá rebatendo o recorde de vendas, dificilmente eles vão trazer novidade e não vão abaixar o preço, vão aumentar ainda mais, para aumentar ainda mais o lucro da empresa. Porque a Honda é uma empresa, eles visam lucro, eles não vão fazer caridade, colocar o valor da moto é, 10 mil reais para tomar prejuízo. Não vai. É uma empresa normal que eles pensam em lucro. Entendeu? Então família. É, eu acho muita hipocrisia Hipocrisia Do pessoal que fica falando mal da moto Mas compra Entendeu? A moto sim, ela é muito boa é, Tem alguns pontos negativos Que são bem tranquilos Principalmente aí em relação aos concorrentes Tá? É, é, é, não tem muito o que falar mal Dessa moto aqui A não ser questão de preço Mas como a moto vende muito é, A concorrência da 160 é fraca por mais que o pessoal falar e ah, tem outras marcas tem outras motos não, nenhuma marca bate a ronda família nenhuma você pode pesquisar na internet 80% ou mais das motos que são vendidas no brasil é tudo 160 entendeu todas a maioria é 160 quase 40 mil motos é muita moto rapaziada 40 mil motos em um mês você imagina aí no ano todo, quantas que não dá, entendeu? Esse é o vídeo de hoje, família É pra deixar uma indignação minha, né? O pessoal fala muito mal da moto Mas tá comprando e tá vendendo muito Por mais que é desde que a moto lançou O valor mais caro até hoje é o valor atual Que é de quase 20 mil reais E o pessoal continua comprando, entendeu? É um absurdo eu sei que não tem muito o que fazer É que muita gente tá comprando moto Porque o preço dos carros Tá um absurdo Tá muito mais caro do que moto Hoje em dia um carro popular Mais básico mais, O carro, carro mais básico na concessionária Zero quilômetro é 80 mil reais Família quem tem, quem tem 80 mil reais pra pagar num carro básico Ninguém tem É muito difícil entendeu? Aí o pessoal tá pensando aí na economia E vai pra moto Aí acontece que a, as vendas de moto sobe E é bom a economia para quem compra a moto vai economizar na gasolina Na manutenção, em tudo né Que a condição agora do Brasil não tá muito boa Já faz tempo que já não tá muito bom né E agora ainda é pior Mas acontece isso família Deixa aí nos comentários o que você acha aí Desse recorde de vendas De quase 40 mil motos em março de 2023 e a reportagem completa, se você quer ver a matéria completa da reportagem, vou deixar aqui na descrição o link, você clica no link e já vai direto a reportagem completa. Lá tem todos os detalhes sobre esse tema aí da, do recorde de vendas da 160. Beleza, família? Olha o cachorrinho, cachorrinho! Demora, família? Tamo junto aí, até tá o próximo vídeo. É nóis!